Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do canal Sambari e espero que vocês curtam. Uh, aqui nesses podcasts tratarão alguns temas mais específicos sobre filosofia, redução de danos, psicologia, o que vier a sanar, né? Alguma dúvida ou discutir algum tema, alguma informação. A intenção aqui é ter mais liberdade de produzir alguns temas mais complicados, que não exijam muito entretenimento visual e algum trabalho mais extenso de edição. Além disso, eu gostaria de ultrapassar alguns limites de informação aqui no canal, que normalmente está sempre ligado a um... algo um de utilidade pública, um, no sentido mais básico, é, eu gostaria de tratar alguns temas mais complexos, até mesmo para conseguir encontrar pessoas, para discutir esses temas, um, enfim. É, já deixando bem claro que aqui a gente é livre para expressar nossas opiniões, e que nenhuma... Nenhum dos assuntos aqui propriamente colocados são necessariamente minhas opiniões ou algo assim apenas de e promoção de argumentos, premissas, seja lá o que servir uh, este podcast, enfim. Hoje iremos falar sobre Schopenhauer, uh, nosso primeiro podcast sobre este carinha. E iremos falar sobre a ética da compaixão dele, passar assim um pouco por cima disso, uh, sem não se aprofundar muito nos textos, apenas fazendo uma introdução nos, é, nesta ética da compaixão. Medida a ação humana ela é determinada por considerações de si mesmo e uma pessoa frequentemente age com medo de punição é, ou até mesmo na esperança de recompensa e estes são motivos que o próprio Schopenhauer chama de antimoral, ou seja, né? o egoísmo em si. A ação que provocamos pode muito bem estar de acordo com o nosso princípio moral ou uma legislação existente sem estar ligado enfim, com um ato moral e a legislação existente requer pra gente seguir promover uma ação que siga isso ela acaba requerindo motivos altruístas e a ação, determinada por motivos altruístas, não deixa de ser uma ação compulsória. É, vamos ver... A, o Schopenhauer, ele acaba dizendo que a compaixão é entendida como o único motivo para tornar uma ação moral. E, neste sentido, é, é sensato afirmar que o homem pode agir contra si mesmo moralmente, que ele tem deveres morais próprios. A origem da moralidade acaba então brotando da compaixão. O Schopenhauer, ele faz uma breve explicação para justificação metafísica da moralidade. Ou para como a identificação de um ser humano com o outro é possível o homem acima de tudo ser um ser egoísta. Por outro lado, a compaixão é o um fenômeno ético fundamental e o homem tem status ético especial apenas na medida em que é especialmente capaz de sofrer. A fraqueza, malícia, egoísmo e vulnerabilidade são, sem dúvida, marcas da vida e das ações humanas. O tormento é inevitável da insatisfação. Podemos lembrar aqui que, em Freud, mais tarde, tratará essa insatisfação como falta. E essa insatisfação gera o egoísmo humano, a vontade iminente de conquistar, dominar, tomar para si tudo e todos. A liberdade também está presa a este esquema de falta humana, como afirma o texto Liberdade da Vontade, na página 87 do livro O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer. A liberdade propriamente dita pertence unicamente à vontade como coisa em si e não como um fenômeno cuja forma essencial é sempre o princípio da razão, elemento de toda necessidade. O único caso em que esta liberdade se torna visível diretamente no mundo real, é aquele em que põe termo ao fenômeno, mas como este no quanto é elo do concatenamento causal, isto é, corpo vivente, continua a existir no tempo que não contém senão fenômenos. A vontade que se manifesta em tal corpo se coloca em contradição com ele, porque nega aquilo que afirma." Fecha o alcance da individualidade é a causa do mundo fenomenológico. Este mundo é um mundo ao que o homem também pertence, e surge nos esforços da vontade para concretizá-lo. Em conclusão, a vontade é apenas intrinsecamente irracional, insondável, e nossas representações são várias formas de autorracionalização. Schopenhauer acredita que o mundo é impulsionado pela vontade, uma atividade de esforço contínuo, visando em todas as direções, uma força inconsciente e irracional que está presente em toda a natureza. A percepção de que a vontade está além da causalidade nos permite abster-se de encenar nossa vontade individual insaciável, uma vez que estamos convencidos de que, na realidade, isso geralmente causa frustração. Está aí é, o nosso primeiro podcast, uma leitura de um texto um, acadêmico que tive que produzir. E, claro, os comentários estão abertos para uma discussão um, e espero que todos estejam bem. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e vida longa ao podcast. <risos> então tá gente, um grande abraço, tchau tchau.